E aí, pessoal, beleza? Ó, o Franz de novo aqui, ó. Quem que tá aqui comigo, ó? Todo sorridente, ah, todo alegrão. Bom, <risos> agora, aqui, agora. agora tá montado, hein? Agora pessoal, tá. ó, mostrar pra vocês aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior do nível laser? Que ele pediu pra mim importar pra ele, porque eu já tinha cadastro lá. Eu falei, Franz, tira lá pra mim e tal. Ele escolheu esse aqui, pessoal. 16 linhas, ó. Olha o bichão aqui, ó. 16 linhas. Vamos botar ele funcionando aqui. Vamos fazer uns testes pra vocês aqui com ele funcionando, galera, Vamos levar ele lá naquela... Na, na lavanderia que tá mais é escuro, escuro lá. Vamos é lá. E esse aqui, pessoal, esse aqui ele vai usar pra fazer a parte de iluminação, que ele trabalha com iluminação, né? Ele faz instalação dos... Da, das partes de elétrica. ele vem com vários acessórios, pessoal. Esse aqui, ó, é a basezinha. Vem a basezinha. Aquela base... É, aquela base para colocar no gesso do royal também tem já mostrei para ele e esse aqui tem um negócio pessoal ó, que é um controlinho esse, esse controle é no, no outro vídeo eu não mostrei para vocês o, vem cá vamos lá a alegria da alegria da criança olha a alegria da criança ah. pussar, ó lá ó, criança, ó. ó ah, é. só no controle remoto ah. show de bola esse pessoal 16 linhas eu mostrei para vocês ó são quatro em cima quatro na lateral 4 na frente e 4 embaixo, 16 linhas. Esse vai dar para brincar bastante. Gostou? Vixe. É nóis! Na fita. É Nossa. isso aí, ó! ó lá. E pessoal, a gente já testou ele aqui na obra. No azulejo que o Davi fez aqui, ó. O Davi tá aqui também. Nesse azulejo a gente fez com o de 12 linhas nosso, aquele verde. E eu acabei de conferir com ele para entregar para ele aqui, acabei de conferir o, o nível dele com o, o anivelamento que foi feito com o nosso, bateu certinho rigorosamente. Então é o seguinte, ó, agora a gente está montado no nosso nível de 12 linhas aí para fazer o nosso azulejo e ele tá é, no estou né? é, de 12 linhas. Chama de bola, <risos> garoto! Lembrando para vocês, pessoal, que essas ferramentas importadas aí, elas têm um valor mais baixo porque é importado, né? Da China, no site da Banggood que eu importo as ferramentas e tá vindo as ferramentas muito boas mesmo, tá? Tá funcionando perfeito, tanto as nossas... Que o Davi já está usando, eu já vi vários vídeos aí que o Davi usando a lixadeirinha, a, a politriz, usando o nível a laser, batedor de argamassa está funcionando, inclusive o batedor de argamassa do Davi está aqui, ó. Outra ferramenta que a gente importou, estamos batendo argamassa nela aí, ó. E está funcionando tudo perfeitamente, tá? É, e um valor muito bom para é, adquirir, porque aqui no Brasil é muito caro. E algumas ferramentas vocês são, vão ser taxadas e outras não. Esse nível a laser aqui já teve taxa, então a gente já teve que pagar a taxa também e tal, é mas no final das contas Dá acaba sendo um valor muito mais baixo do que se você comprar a ferramenta no Brasil. É Nem todo mundo gosta de importar, o pessoal gosta é muito... de comprar no Brasil porque você tem, tem não é porque é do Brasil, né? Então, mas a gente tá dando uma opção para vocês de custo-benefício, uma ferramenta boa que importada direto sai muito barato. Beleza, pessoal? Então assim é mais uma opção que a gente está dando para vocês. E essas ferramentas estão fazendo muito sucesso, cara, no meu canal. O pessoal tá gostando muito dessas, desses insights que eu tô dando de ferramenta importada pra vocês. Muita gente tá comprando, tá mandando feedback para mim, Franz? O meu veio bom também, ó, tô gostando pra caramba, tô, economizei uma grana com ferramenta. Então eu vou continuar sempre postando coisas novas pra vocês. Já tem mais uma ferramenta para mim fazer vídeo, pessoal, e essa aí vai ajudar demais a gente também. Não perca, em breve, a outra ferramenta aí que eu importei, que vai me ajudar muito no azulejo, que, principalmente nos, nos, nos azulejos, nos pisos grandes formatos, beleza? E você já sabe, quer aproveitar todas as técnicas que a gente tem no nosso, nosso assentamento para fazer na sua casa ou para aprimorar a sua profissão, se você tornar um azulejista especi, especializado, entra no curso Azulejista, se inscreve, beleza? Além das aulas gravadas, você vai ter assessoria diretamente comigo para te orientar em tudo que você precisar. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários torna nova matéria. Deixa eu mostrar as crianças brincando com As crianças brincando ali, ó. Olha ah, lá. Olha, ah, coisa linda. lá, vai no controle remoto aí, vamos ver. Olha lá, bota no controle remoto. Ei, agora vai, hein? Agora vai, hein? Show de bola. Falou, mestre? Davi, abraço. Falou, garoto. Aproveita aí sua ferramenta nova. Aqui, Isso aí, um abraço. Fui.